Imagina se você, da noite para o dia, virasse capa de manchete de um dos maiores portais na internet, como Exame, Veja, Estadão, até o Portal Terra, imagina se você tivesse a sua história contada nesses portais. Ou então se você tivesse a sua empresa, a sua marca, o seu produto divulgado amplamente dentro desses portais. De grande notícia se você pensa que é impossível virar celebridade do dia da noite e conseguir uma autoridade a nível nacional só porque você fez um artigo e esse artigo está dentro desses portais fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar que é possível você mesmo ter o seu artigo publicado dentro desses portais de grande circulação na internet. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, aproveita, se inscreve agora, taca o dedo no botão vermelho aí, ativa o sininho das notificações e vem comigo para esse conteúdo que está sensacional. Bem, nos últimos dias eu vi pela internet, fuçando meu Facebook e Instagram, Várias pessoas aparecendo na capa da manchete da Exame, do Terra, do Veja, do Estadão e divulgando para sua audiência como se fosse uma reportagem de forma espontânea. O fato é que existe sim a possibilidade de você ter um artigo divulgado nesses portais de grande notícia, mas a diferença é que esse tipo de divulgação não é feito de forma espontânea. Essas pessoas pagam e investem para poder ter esse conteúdo divulgado nas plataformas. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar passo a passo, detalhe por detalhe, como você pode fazer isso e se realmente essa atitude aumenta a autoridade ou, pelo contrário, acaba sujando até a sua imagem. Então, vem comigo agora na tela do meu computador, que eu vou te mostrar agora como você também pode ser celebridade do dia para noite. Mentira! Bom, galera, então eu tô aqui no Google, tá? Eu vou direto aqui no Google mostrar para você aqui na real, é, abrir o jogo é, e te mostrar como que você pode também ter a sua notícia aí divulgada, como o Portal Exame, a Veja né, e diversos outros sites de autoridade que você mesmo pode ter aí o teu artigo publicado lá dentro, tá? Um artigo que você criou para divulgar a sua marca, divulgar a sua imagem, né? E você mesmo pode divulgar esse artigo dentro desses portais de grande é, circulação, né? E com grande fluxo de pessoas, grande, grande volume de tráfego, beleza? Então aqui é só você colocar no Google aqui, escreve assim, ó, divulgador de notícias. Aqui vão aparecer algumas ferramentas, tá? Que, te, que já são bem utilizadas como divulgador de notícias, uma delas é o Dino, tá? É uma das mais antigas que é utilizada. Eu já utilizei o Dino também para divulgar alguns é, artigos meu de, de produto, né? E para trazer visitas desses portais para os meus artigos, tá? Então o Dino é uma. Tem uma outra aqui também, se eu não me engano, deixa eu ver se encontra aqui embaixo. Essa aqui, ó, Jai Pro, tá? Aqui, ó, seja notícia da Exame e veja, tá? Então você pode escolher também. Então, tem algumas alguns portais aqui que estão surgindo, né? O, o Dino foi o pioneiro. Né? Essa aqui foi o. primeiro. abrir aqui para vocês o site do Dino. Esse aqui é o portal do Dino, é né? um divulgador de notícias. Aqui, ó. Escreva uma notícia e saia na mídia em até 24 horas. Olha, milagre, né? Você vai fazer um artigo sobre o seu produto, ou sobre a sua imagem, sobre a sua empresa, e você pode sair na mídia tranquilamente aí, é, em 24 horas. E é real, tá? Isso aqui funciona. Você cria um artigo. É, ou, ou, ou contrata algum redator freelancer que possa criar um artigo é, um artigo não, na verdade é um release né é, esses artigos editoriais para esse portais chama-se release então você pode criar um release né para colocar dentro desses portais aqui olha os portais que eles participam seu conteúdo é notícia garantida em até 150 sites e portais então além desses portais de grande nome né? Exame, Estadão, Agência Globo, Terra tem outros blogs também de nicho, de mercado, que você pode estar tá aparecendo, tá? Então, você vai, ele vai disparar, é um, é um sistema que vai disparar o seu conteúdo é, em vários portais aí que tem bastante fluxo de autoridade, tá bom? Então, aqui são alguns dos portais que você pode divulgar o seu conteúdo, tá bom? Aqui são os países, né? Matérias publicadas e tal. E aqui você pode acessar e divulgar. Tá? É só você escolher um plano, né? se você chegar aqui e ver um plano, você pode escolher alguns planos, tá? tem o um plano aqui faturado anualmente, semestralmente, mensalmente. Você pode escolher também a quantidade de distribuições que você quer por mês, tá? se você quer fazer é, uma, um, um release, né? um artigo é, por mês ou dois artigos por mês, cinco por mês, você pode escolher aqui. Tá? E aqui é o valor. De cada pacote, tá bom? Tem o um plano master, que é R$ 9.300 e pouco a cada 12 meses. Você paga durante um ano é, esse valor aqui e tem acesso a esses conteúdos aqui, a, a divulgar seu conteúdo nesses portais durante um ano. Tem o um plano profissional, né? Você pode enviar o seu artigo para é, envio de e-mail para redatores, para jornalistas, né? Do Dino. Você pode publicar também em 30 blogs, né? Além desses portais grandes, você pode publicar em 30 blogs. Pode publicar na agência Globo, na agência Estadão, no Terra, no Exame e utilizar um editor profissional para você colocar o seu artigo diretamente na plataforma, tá? Eles têm uma plataforma, essa plataforma é bem, ela é bem tranquila de se trabalhar, é muito automatizada. Você bota o seu artigo lá, pode colocar link, pode colocar uma imagem também, se você quiser. Então aqui tem os pacotes, tá? Você pode pagar esse pacote profissional, avançado, intermediário ou básico. É só você escolher. Qual melhor se adequa aí ao seu bolso e qual, é uma, qual te interessa para a sua estratégia de marketing? Então, se você ainda não é uma autoridade no teu mercado, se você não é uma autoridade no teu lixo, mas mesmo assim você quer aparecer na exame, no Terra, na agência, para mostrar credibilidade para os teus clientes, para dizer que você saiu na exame, né? Então, na verdade, essa galera ela paga, esse, povo, esse pessoal ele, ele paga para aparecer nesses portais, tá bom? Você também pode fazer isso, caso você queira, né, ter a sua visibilidade aí nesses portais, mas fique ciente que é isso, é simplesmente isso, você pagou e está aparecendo nesses portais. Claro que tem uma série de critérios, você precisa ter um artigo no formato editorial, tá, um artigo jornalístico, como eu te falei, um release, tá bom? Então é simples assim, é só você vir aqui e escolher um, você pode pagar no cartão, tá, no elo, tem depoimento de algumas pessoas que utilizaram aqui também, tá bom? Aqui perguntas frequentes e tal, então já é um site bem conhecido e bem utilizado pela galera que trabalha marketing. O outro site também que é um, divulga, um divulgador de notícias é o JaiPro, né, Jay Pro, Aqui, ó, você tem um grande negócio? Basta que todos saibam disso. A Jay Pro te ajuda em soluções completas e profissionais de assessoria, marketing, o que você quiser. Então a J-Pro também, ela pode publicar, ela publica o seu conteúdo, você que vai criar o conteúdo, você que vai criar esse release, esse artigo, ou se você não souber criar, você pode contratar, como eu falei, um redator freelancer, né, nesse portais freelancer aí para fazer um artigo é, editorial para você, sobre a sua marca, sobre o seu produto ou a sua imagem, e você vai colocar aqui dentro desse portal e pode sair na Exame, na Veja ou na Pro Digital que eu não sei que ferramenta essa daqui, mas você pode sair na, na, na exame e na veja. Então não tem mistério, tá? Se você quer ter um artigo aí e exibir para a sua rede social, olha, eu saí na veja, eu saí na, na exame, é só você vir aqui pagar por isso, né? Também tem alguns preços aqui, deixa eu ver, serviços. Aqui você também paga para aparecer, tá? Não é gratuito, tá bom? Você vai entrar em, vai entrar em contato com o usuário e vai precisar aí, é, pagar também, escolher algum plano de, de assinatura. Mas não é gratuito, tá bom? É só você vir aqui e fazer essa, esse cadastro aqui nesse site Beleza? Então, as duas que eu conheço é a J-Pro e a Dino Então eu vou falar para vocês, na minha opinião, qual é uma das vantagens E uma das desvantagens de você utilizar esses portais aqui Tanto o Dino quanto o J-Pro Eu já utilizei o Dino, tá? É, eu sou usuário, já utilizei, fiz alguns projetos utilizando o Gino, divulgando nesses portais aqui também. Qual que é a vantagem? A vantagem é que esses portais têm uma grande circulação de pessoas, têm um volume de tráfego muito grande e tráfego orgânico, vamos dizer assim. Só que se você está pagando para ter um conteúdo aqui dentro, isso aqui não acaba sendo um tráfego orgânico. Né? Você vai investir nesse tipo de conteúdo para aparecer nesses portais e, consequentemente, o teu site vai começar a ter visitas de forma orgânica através desses sites aqui para o teu conteúdo. Lá no, eu criei um conteúdo, um, um, um release. Lá nesse release eu falei sobre um produto que eu estava divulgando, né, os benefícios de um produto que eu estava divulgando, e ali eu coloquei um link para o meu artigo de conversão, tá? E dentro desse artigo de conversão, eu vendi esse produto, né? Mas as pessoas começaram a clicar nesse link e conhecer o meu site, então eu comecei a ter tráfego no meu artigo através desses portais, tá? Então esse é um dos benefícios. Outro benefício para quem trabalha com SEO é colocar é, link nesse, de colocar link nesses portais, é que esses sites aqui têm uma autoridade muito grande de, perante ao Google, né? Então, para quem trabalha SEO, sabe que backlink é muito importante. E você colocar links dentro de sites de autoridade, sejam eles links do follow ou links no follow, é interessante porque você vai dar uma certa relevância para o teu conteúdo. Tá? Não significa que você vai se tornar uma autoridade nisso. Né? O seu produto vai se tornar autoridade apenas fazendo isso. Não. Tá? Então, se você quer trabalhar com SEO e acha que só contratando esse pacotinho aqui de... Esses planos que tem aqui abaixo, não tem preço aqui. Mas só contratando esse tipo de, de pacote aqui, botando backlink na exame, né? Você vai conseguir otimizar teu conteúdo? Não. porque O Google, para estar na primeira página, ele prioriza um bom conteúdo, né? Lógico. Não é somente os backlinks. Se você tiver um artigo de conversão, que é uma bosta e tem uma porrada de backlink que não vai te ajudar, você não vai conseguir vender, tá? Você pode até ficar na primeira página, mas você não vai conseguir vender porque o teu artigo não está convertendo. Então, tem uma série de fatores que influenciam os seus resultados em vendas. Então, não é apenas colocando um linkzinho aqui, ou divulgando na Exame, no Terra, na Agência Globo, que você vai ter bons resultados em SEO. Estou sendo muito franco com você, beleza? Então, é isso. Você quiser, se você quiser ter autoridade nos seus sites, e aparecer nesses portais, é só você escolher um planozinho aqui, ou do Dino ou do J Pro fazer um artigo de conversão, um release no caso, e colocar. Eu vou abrir para vocês aqui como é o Dino por dentro, tá? Eu tenho uma conta aqui no Dino e vou te mostrar por dentro como funciona esse portal e como que você pode pedir para o seu artigo ficar lá dentro. Vou fazer o login aqui dentro. E aqui é o painel do Dino, tá? Quando você cria aqui a sua conta, esse aqui é o seu painel, beleza? Aqui tem algumas informações do serviço que eu escolhi, tá? Aqui você vê, ó, aqui é o volume de tráfego que eu recebi no meu artigo. Você vê que eu consegui aqui, ó, 800 visualizações com uma distribuição realizada. O que, é que significa essa uma distribuição? É o meu conteúdo, tá? É o meu release, é o meu artigo que eu divulguei nesses blogs. E eu consegui aí um total de 800 visualizações através desses portais do, da Exame, de vários, vários sites de autoridade. É, conseguir visualizações para o meu conteúdo, tá bom? Aqui você pode escolher um dia, escolher um relatório, né? Aqui em distribuições você pode clicar aqui ao lado. Você pode vir aqui criar uma distribuição caso você tenha aí saldo. Eu não vou criar porque eu não tenho saldo para criar aqui, mas eu já criei, tá? Eu tenho aqui publicado. Daqui então, eu fiz um conteúdo, aqui ó, falando sobre o Instagram e eu estava vendendo um produto que estava divulgando um, um, um serviço de automação para Instagram, tá bom? Então, aqui o meu produto apareceu, é né? um produto avulso avançado, é um modelo, né? Aqui aparece os serviço que eu contratei, tá? Meu produto, esse, esse meu artigo aqui, ó, biografia do Instagram pode é um artigo, tá? É um release. Ele foi publicado no dia 4 do 4, e eu apareci em diversos blogs, eu apareci na... esse conteúdo apareceu na agência Estado, né? Comunicação Estadão e o Globo, apareceu também no portal Terra, Tá? E aqui é a ferramenta de edição. Então, o meu artigo ele está em atividade. Se eu quiser visualizar esse artigo, eu posso vir aqui. ó. E aqui você vai começar a criar o seu conteúdo. Isso aqui você tem total controle. tá? É você que vai colocar o artigo que vai ser publicado. Então, o artigo que, que fica no, no, na época, na, na, nesses portais grandes, não é um jornalista que vai escrever de forma aí, espontânea, né? não é uma divulgação espontânea, a pessoa ela pediu para ser feita uma redação, né? ou ela mesmo criou esse artigo, ou ela terceirizou com o um redator, tá bom? Aqui tem aqui como você utilizar, né? tá, vou fechar aqui, já aprendi, então aqui você coloca o título, né? a headline da tua, do teu artigo lá, que vai aparecer nesse site, aqui você bota um resumo, né? a biografia, um resumozinho do teu conteúdo, você bota aqui o local, né? para aparecer lá, uma citação, e aqui é o conteúdo, tá? É isso aqui que vai aparecer nos portais de notícias. Eu botei um conteúdozinho aqui, ó, com um link clicável, né? Pro meu é, artigo, tá? Então, tem um conteúdo aqui, o nome do perfil. Então, eu fiz um conteúdo, eu pedi para fazer um conteúdo, tá? Eu contratei uma redatora freelancer. Botei o meu site aqui embaixo. Aqui você coloca o site que você quer que seja redirecionado o teu conteúdo, tá? E simples assim. Aí aqui você escolhe a imagem... Pode inserir um, um vídeo né? ou inserir outros artigos. Essa imagem aqui é a imagem que vai ficar estampada lá na capa de notícia. Tá? Então, é assim que você pode colocar o seu conteúdo em grandes portais, aí, como se fosse uma manchete publicada né? de forma espontânea, né? que no caso não é. Você criou um release, você criou um conteúdo, Publicou lá dentro, falando do seu, do seu produto, da sua marca ou até da sua imagem, né? E divulgou, beleza? Então, tem aqui algumas informações e tal. Você vai clicando aqui em avançar, né? Você vê aqui próximo. Ele vai revisar. Você vai poder escolher aqui, ó, diversos nichos que você pode atuar, tá? Esse teu conteúdo fala sobre o quê? No meu caso, falava sobre negócios. Então, eu quero aparecer em websites que falam sobre negócios e tudo mais. Você vai escolhendo aqui. Quais são os tipos de categoria que o seu conteúdo fala. E em que portais você quer aparecer. Beleza? Aí aqui tem a data de análise. Aí você vai clicando em próximo. Aqui já, já salvei tudo. Você bota em salvar. E envia para análise. Como isso aqui já foi editado. Né, não estou conseguindo botar em análise. Porque já foi editado. Mas é aqui que eu vejo o meu conteúdo. Beleza? Então é assim que você... Pode colocar os seus conteúdos, mas eu aconselho colocar com uma estratégia em mente, tá? Conseguindo é, volume de tráfego para a sua imagem, para o seu produto. Na casa você tem aí, é, divulga um afiliado, tem um produto, você pode criar um artigo falando sobre esse, esse produto e coloque lá para trazer tráfego. É uma, é uma estratégia. Porém, se você utilizar isso aqui para se promover e, e achar que é através desse artigo você vai ganhar uma autoridade incrível, é mentira, tá? Tem pessoas que fazem isso, que ele, achando que vão ganhar uma autoridade para a sua imagem. Nossa, fulano de tal vendeu tantos milhões, ajudou tantas pessoas como afiliado e ele saiu na, na, na reportagem Exame, na, no Terra, de forma espontânea. Isso não acontece, tá? O que a pessoa fez foi isso. Ela criou um conteúdo, gerou um conteúdo, botou um link lá dentro para o site dela né? e apareceu nesses portais. Agora eu vou mostrar para vocês aqui é, quais são os sites que eu apareci? Meu conteúdo foi publicado em 39 sites. mas aqui é o número de audiência que tem nesses portais. Tá? É, o tráfego que eu obtive. É, mails são jornalistas que receberam o meu conteúdo, né, os meus artigos. Distribuições. Você pode clicar aqui e você vai ver onde o seu, site, o seu conteúdo foi publicado. Está aqui. Ó. Meu conteúdo foi publicado aqui no, no Terra, no mundo marketing. Esse aqui são os sites que publicaram aquele meu artigo, tá? aquele meu release. Então, tem vários sites aqui. E eu vou te mostrar agora como que você faz para ver se um conteúdo é publicado através desses portais ou não. Eu vou clicar aqui no terra. Você clica aqui no terra. Vai aparecer o meu conteúdo, o artigo que eu criei. Olha aqui. Ó. Biografia do Instagram pode aumentar é, 4.700 seguidores por semana. Isso aqui foi o artigo que a minha redatora né, criou. Né? Uma redatora freelancer criou. Eu poderia ter criado. Olha aqui a imagenzinha que eu botei. Né? Essa é a imagem que eu criei, eu escolhi para botar aqui. Aqui, a foto, botou o nome do meu site. né? Então, aqui tem o, o conteúdo que eu fui criando, que a redatora criou para mim. Né? Todo o conteúdo. E aqui, no final, tem o link do site, que, nesse caso, no Terra não é um link clicável. Uma atenção também é isso. Alguns portais é, não vão deixar você colocar o link. Por mais que você tenha colocado o link aqui no teu conteúdo, alguns portais, por exemplo, aqui o Terra, não vai deixar você colocar um link. Por mais que você coloque lá na Configure, no, no Dino, é, alguns sites não vão aceitar links, tá bom? É, do follow, no caso. É, e aqui, ó, é isso aqui que entrega. Se o teu conteúdo ele foi publicado de forma espontânea ou se a pessoa veio aqui nesses portais e pagou para aparecer. Tá vendo aqui, ó, Dino? Tá vendo aqui, ó, Dino é a plataforma. Então, esse conteúdo foi publicado pelo Dino, né? Então, uma pessoa veio aqui, no caso eu, vem aqui e criei o conteúdo. E o Dino foi o responsável por publicar. Então não foi, não foi o Terra que me chamou para fazer uma reportagem ex exclusiva comigo, não foi o Extra, não foi a revista Época, não foi nada disso, né? Eu paguei para a plataforma colocar um conteúdo meu e para eu gerar tráfego para esse meu site, beleza? Então o Terra aqui é um exemplo. Outro exemplo aqui também é ver aqui, ó, no Estadão, é a agência Estadão. Aqui, ó, tá no Estadão. Biografia, aqui ó. Dino. Mais uma vez, ó. Quando aparecer isso aqui, cara, Dino, ou aparecer o nome J-Pro, por exemplo, né? Quando aparecer a marca do produto, do, da plataforma aqui em cima, ou Dino, ou J-Pro, você já sabe que ó, isso aqui é um release, tá? Você vê aqui, ó, release publicado no dia 9 do 4. Foi o dia que eu publiquei lá no portal. Você é, viu? É, é em 24 horas mesmo, tá? Depois que você é aprovado, o seu conteúdo é publicado automaticamente. E aqui tá o meu conteúdo. Tá? Não sei se você aqui conseguiu botar algum link. Esse aqui já tem algum link para o meu site. Beleza? Então, alguns portais vão deixar você colocar link, outros não vão conseguir. Tá? A grande maioria são links no follow. Tá? Mas, mesmo assim sendo link no follow, é, é interessante você ter esse tipo de link para quem trabalha com SEO né? nesses portais aí de grande autoridade. Beleza? Então, é isso, galera. É, não fique aí iludido se você vê alguém que está na capa do globo, ou na capa do terra, ou na capa da revista Veja, né, do nada a pessoa saiu na capa, é, veja, analise, né, aqui mais um, adino, né, então não fique achando, né, sendo um leigo aí, achando que as pessoas estão aparecendo nas capas de revista, de forma, porque vieram autoridade, esses portais não vão te trazer autoridade, tá. A ferramenta, tanto o Dino quanto a J-Pro, não é para gerar autoridade instantânea. Esses, esses portais, o que eles fazem é divulgar o teu conteúdo para o máximo de pessoas possíveis. Olha o tanto de audiência que eu poderia impactar, entendeu? Então, esse conteúdo, esses portais, tem um volume de tráfego muito grande. Então, esse teu conteúdo, ele vai estar circulando nesse site, né? Com grandes autoridades aí, mas não é garantia de que você vai vender alguma coisa e de mini, principalmente de que você vai conseguir se tornar uma autoridade em algum mercado, tá? A autoridade não se compra, tá bom? A autoridade não se paga, a autoridade não se compra, a autoridade ela é conquistada com o tempo, através dos seus resultados, através dos resultados das pessoas que você ajuda. Tá? Então não precisa né, forçar a barra de querer botar uma manchete nesses locais dizendo que a pessoa... ainda mentindo para a sua audiência, né? Falando que fulano, você saiu no Extra, você saiu na Veja, porque a pessoa foi lá e viu que você se destacou nesse mercado e mereceu aí colocar uma notícia de forma espontânea. Na verdade, essa pessoa pagou para aparecer, né? E pagando bem, né? Que mal tem, tá bom? Então, eu não estou aqui para criticar quem faz isso. Como eu falei, eu mesmo faço utilizando a minha estratégia, que é divulgar produtos e serviços, não a minha imagem. né? Mas você pode divulgar da forma que você quiser, que você achar melhor. Beleza? Mas existe sim esse, esse processo. E você que está aí, que está querendo ansiosamente se tornar manchete né? nessas capas de portagem, é só vir aqui ou no Dino ou no J-Prop pagar para aparecer que você vai ter essa notícia publicada em grande escala, beleza? Então é isso galera, esse conteúdo foi para dizer isso para vocês e para você ficar de olho aberto aí e não, não se iludir né, com esses profissionais que estão aí aparecendo diversas vezes ou com algum produto, algum serviço que saiu na manchete do nada e você acha que foi espontâneo né? e na verdade a pessoa pagou para aparecer, beleza? Então é isso galera, grande abraço, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos e compartilha com o máximo de pessoas que você acha que gostaria de aprender essa estratégia, beleza? E deixa aí embaixo seu comentário se você utiliza o Dino, se você utiliza o J-Pro, se te ajudou de alguma forma, se você conseguiu fazer vendas ou conseguiu autoridade, me, me diz aí o teu feedback do que você acha dessas ferramentas e se ela te trouxe algum resultado, seja em venda, seja em autoridade, o que for. Beleza? Então é isso, torne-se você também uma celebridade instantânea nesses portais de notícias, ok? <risos> Brincadeira, mas é isso aí, grande abraço, sucesso, desse seu feedback, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!